Boa galera, tô direta aqui do Expo Magalu, tô com o Renan aqui com o Marcelo também da planeta do Bebê. O que que a gente preparou para você, tá? O Renan acabou de anunciar a maior política de frete grátis da história do Magalu, eu acho que do mundo de marketplace. É isso aí. Então a gente gravou na íntegra para você entender tudo, então bora. Fica aí, presta atenção nos detalhes que tá animal. Né? Animal. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, pessoal. Falei pro Ale eu estou disponível para fazer o webinar junto com vocês. Explicar ainda mais se surgiu dúvida, se ficou dúvida. Contem com a gente. A nossa nova política foi feita para que você venda mais. De forma simples, mas que a gente também pratica o ganha-ganha. Então, fica com a gente aí que tem muita coisa legal ainda para ouvir. O Fred comentou, a gente faz muita conta. Né? A gente faz muita conta e quer desenvolver melhorias e sistemas que realmente faça você vender mais. Então, fala, revisar uma política de frete. Onde você venda menos não faz sentido nenhum para gente. Um outro ponto muito relevante que vocês ouviram em quase todas as palestras e é algo que realmente está no DNA do Magalu é o ganha-ganha. Não faz sentido eu ter uma política onde eu ganho como Magalu ou o seller perde e o cliente ganha. Ou o cliente perde, o seller ganha e o Magalu ganha. Então aqui a gente equilibrou para que todo mundo que está envolvido dentro desse contexto também ganhe. E, obviamente, não faz sentido a gente ter uma política que seja extremamente complexa e que não faça você extrair o melhor benefício possível. Então, para isso, ela também deveria ser simples. Então, a nossa política de frete está baseada nesses três objetivos e, à medida que a gente vai avançar, eu vou puxar alguns ganchos para vocês entenderem que, dentro do critério, a gente está detalhando todos os links com cada um desses três objetivos grandes objetivos. Bom, também não dá para a gente falar sobre política de frete, né? A nossa nova política de frete, se não for para a gente trazer qual é a política atual, para facilitar a vida de vocês entenderem o depara, né? O que muda e como muda. Então, aqui é a nossa política de frete atual. Relação para pedidos no super aplicativo, então é frete grátis sempre no Super app. Aqui não é segredo para ninguém, a gente sempre incentiva a venda dentro do nosso super aplicativo. Os produtos que têm um ticket acima de R$99,00, o custo de frete até R$50,00. Então, se, você, se o produto está no Super App, se ele é acima de R$99,00, mas o custo é R$55,00, a gente não oferece grátis para os clientes. Essa é a regra de hoje. E aí a gente tem o Brasil, exceto o Norte, então para todos os clientes do Brasil, exceto os clientes localizados na região Norte. E hoje é grátis para os sellers, então é grátis para os sellers e também é grátis para os clientes, mas não é grátis para o Magalu, alguém tem que pagar essa conta e hoje quem está pagando é a gente. E aí agora, numa versão verde, eu trago as principais mudanças. Então, aqui no super aplicativo, né, a gente vai manter essa política de frete, Fortaleza, a gente não vai mexer. O ticket médio, aqui a gente vai deixar mais competitivo. Então, tem a primeira grande mudança: a nossa política de frete vai ser para produtos acima de R$ 79. Reais. Então, dentro desse cenário, a gente volta lá com o link de queremos vender mais. Era um dos objetivos e para vender mais, a gente sabe que o fator, né, o frete grátis é um fator decisivo para a compra. Então, aqui a gente está diminuindo o ticket médio para que você venda ainda mais. O próximo link, eu puxo com o limite de frete e já vou linkar lá com o Brasil. Então, o limite de frete era 50 reais, a gente está estendendo até 70 reais. E por que, que a gente está fazendo isso? Se a gente quer digitalizar o Brasil, não dá para digitalizar o Brasil com asterisco. Não dá para digitalizar o Brasil, exceto o Norte. Então, a nossa política de frete ela vai ser Brasil sem vírgula e sem asterisco. E para isso, não dá para limitar o custo de frete a 50 reais, senão eu não vou conseguir chegar até as regiões mais distantes. Então, por isso, dessas revisões, e o grátis para os continua sendo grátis, mas conforme despacho no prazo. Lembra que a gente falou do ganha-ganha? Imagina um cenário onde um cliente compra um presente para o dia das crianças para o seu filho, onde ele tinha uma expectativa de três meses, porque eu sou pai, eu tenho a Maritê aqui, que é minha filha, ela já definiu o presente de dia dos pais dela. Mas eu, como todo bom brasileiro, estou fechando a minha conta e ainda não comprei. Vou comprar na semana do, do, né, do dia das crianças. Imagina eu comprando no dia das crianças e no domingo ou na terça, não sei exatamente quando vai ser, atrasou o presente dia das crianças e todas as coleguinhas dela recebeu os presentes. É muito frustrante sobre o ponto de vista de consumidor, concorda? E esse tipo de célere a gente não quer incentivar. A gente quer ajudar... Aí ele sair desse cenário, mas a gente não quer incentivar. Então aqui tem uma grande mudança também. Trocando ideia com muitos de vocês, entendendo como é que o mercado funciona, então aqui eu elenquei algumas principais dúvidas e perguntas que, que surgiram ao longo do planejamento dessa nossa nova política. Mas antes disso, vamos, eu sei que está todo mundo curioso, como que vai funcionar né? o despacho no, no, no prazo e como vai funcionar a coparticipação? Se a gente vai dividir a conta, como que vai funcionar essa coparticipação? Então aqui, do lado esquerdo, a gente tem uma telinha de pedidos despachados no prazo. Para quem já opera no Magalu, já conhece essa tela, mas aqui tem uma nuance. Antigamente, a gente reforçava o negativo. O que, que é o um negativo? Nesse exemplo de 98% despachado no prazo, hoje, no portal, a gente reforça 2% de pedidos atrasados. Então, aqui a gente é, não quer reforçar o negativo, a primeira mudança é pedidos despachados no prazo, eu não quero, não quero reforçar. 2% em atraso, eu quero reforçar 98% no prazo. Então, tem uma primeira grande mudança que vai estar entrando nos próximos dias. Uma outra grande mudança, ali tem um botãozinho de relatório. Então, se você clicar em relatório, você vai extrair, vai entender quais são os 2% dos pedidos que você atrasou. Com base nisso, você vai conseguir gerar um plano de ação e fazer ainda mais né, a sua loja, melhorar ainda mais o seu despacho no prazo. Então, são mudanças que estão vindo aí nos próximos dias e que vai ajudar você ainda mais. E como que a gente dividiu a régua né, de coparticipação? A gente dividiu em cinco níveis. O primeiro nível são sellers que têm menos de 82% de despacho no prazo. E aí, automaticamente, né, eu estou dividindo aqui os outros três níveis, vou focar na outra extremidade em sellers que são referência para a gente dentro da plataforma que postam entre 97% né, ou mais de 97% no prazo. Tá bom, Renan, tá super clara aqui a régua está entendido que a coparticipação está diretamente ligada ao meu índice de despacho no prazo, agora me fala como que vai funcionar, o que, que eu vou pagar da conta e como eu vou pagar da conta. Então vamos lá, sem mais delongas. A gente entende que se é que está no nível 1 e 2, a gente não quer incentivar. A gente não quer que a Maite, que é a minha filha fique frustrada com o atraso no dia das crianças. Então, para esse grupo, séries que estão neste nível de indicador, a gente vai repassar 100% do custo de frete. Então, todo o custo de frete vai ser repassado para o lojista naquelas regras que a gente combinou. Quando a gente fala 100%, são os pedidos que a gente vendeu com frete grátis. No próximo grupo, a gente entende que séries que estão no, no, no índice 3 e 4, são sellers que estão em período de transição. Eles conseguem escalar a operação e migrar para o cenário 5. Então, este grupo de sellers, nós sim vamos dividir 50% do valor do frete. Então, aqui o Magalu vai incentivar a sua loja para continuar vendendo mais com frete grátis. E aqui agora, acho que a cereja do bolo, é... de novo, nenhuma plataforma tem é... essa variável dentro da política. E aqui eu puxo o gancho de novo para o ganha-ganha. Então... Se a gente realmente quer fazer você vender mais e a gente está dizendo que para o cliente ganhar, a gente ganhar, né, para que toda a cadeia ganhe, você precisa cumprir o seu despacho no prazo, o Magalu vai continuar pagando 100% do custo de frete se você tiver 97% ou mais de despacho no prazo. Então, ou seja, se você tem sua operação estabilizada, se o cliente está em primeiro lugar na sua operação, fique tranquilo, todos esses custos vão continuar sendo arcados pelo Magalu e a gente está super feliz em estar tá incentivando você dentro desse contexto. Agora, como eu disse no próximo slide, que eu trago alguns highlights, explicando um pouco mais como é que vai funcionar essa mecânica. Primeiro, Renan, se eu tenho um produto de R$60,00, esse produto vai ter coparticipação de frete? Não, aqui é acima de R$79,00. Produtos de R$70,00 eu não vou dar frete grátis para os clientes, e esse produto, obviamente, eu não vou dividir a conta com você. Mas e os produtos vendidos em outros canais? Como que vai funcionar a precificação? Aqui, para simplificar a sua vida, que também é uma das variáveis né, do nosso objetivo, teria que ser simples, imagina eu falar para você que o custo de frete é 20 reais mais eu vou cobrar de você só quando eu vender no super aplicativo, no nosso super E quando eu vou vender no nosso super E como que você vai entender a sua margem né, de custo e sua estratégia comercial para repassar ou não algum valor? Então, para simplificar aqui a sua vida, a gente vai cobrar em todos os pedidos acima de 79. Obviamente, não é o valor de custo porque eu vou cobrar em todos os pedidos e vou dar frete grátis só no super aplicativo. Então aqui a gente gerou uma taxa, a gente gerou a estatística, o custo vai ser infinitamente menor, mas a gente vai cobrar em todos os pedidos para facilitar a sua vida. E aí a gente sabe que tem uma grande variável, né? entregar um pendrive de São Paulo para São Paulo e entregar um microondas de São Paulo para o Nordeste, o custo de frete segue uma relação diferente. Não é a mesma coisa. Então, a tabela de coparticipação também vai levar em conta a referência de peso cubado. Então, ou seja, o um produto de meio quilo vai ter uma taxa maior que um produto de 30 quilos. Faz sentido né, a gente escalonar e não ter uma taxa única. E agora eu vou chamar a atenção uh, para os sellers que têm menos de 97%. Essa regra é para você. Se você tiver mais de 97%, desconsidera o que eu falei, que o Magalu continua pagando a sua conta. Tá bom, Renan, mas como vai funcionar a, a, a apuração do indicador? Bom, a apuração do indicador ela vai funcionar sempre do dia 21 ao 20 do mês subsequente. Puts, por que não fazer do dia 1 ao dia 30? Imagina do dia 1 ao dia 30, você recebendo a informação de que você vai compartilhar o frete, e no dia 1 a regra está valendo do mês seguinte. Você não tem tempo de ajustar a sua estratégia comercial. Então, por isso, a gente vai quebrar do dia 21 ao dia 20... De forma que do dia 21 do mês seguinte até o dia 31 você ajuste a sua estratégia comercial. Bom, aqui eu tenho duas considerações super legais que eu acho que vários de vocês é, perguntam para a gente, a gente quer partir de novo. Tem que ser ganha-ganha, tem que ser para vender mais, tem que ser simples. A gente não está aqui para querer participar de forma injusta. Então, se você faz cair, se o portal do Magalu ficar fora do ar, nós não vamos considerar no seu indicador. E você não precisa, não precisa abrir tickets, isso vai ser automático. Dentro da plataforma a gente vai expurgar o seu resultado. Agora eu vou fazer uh, uma consideração especial só para os sellers do Magalu Collectas. Se você é Magalu Collectas e se a sua coleta atrasar, ou se a sua coleta não passar, nós vamos considerar sim o seu indicador, caso você não siga essa próxima etapa. Pode passar mais um, por favor? Nós desenvolvemos há uns três meses atrás, dentro da gestão de pedidos, um módulo chamado Magalu Entregas Expedição de Pedidos onde se você escanear todos os seus pacotes ou digitar o número da etiqueta e gerar o romaneio digital, a gente vai passar a ler esse evento no tracking como pronto para expedir e vai desconsiderar da sua apuração. Então, ou seja, continua na mesma linha dos outros pontos anteriores. Você fez a sua etapa, se o Magalu Coletas atrasou a coleta ou não entregou, a responsabilidade não é sua e nós não vamos medir isso no indicador. Eu acho que isso aqui é demais, né? Acho que aqui mostra claramente que a gente quer vender mais com vocês de maneira transparente e justa. A gente não está aqui para usar as falhas do Magalu para fazer com que você pague ainda mais, né, ou pague uma política de frete injusta. Agora, falando da vigência real, né, a primeira vigência vai funcionar de 21 de julho a 20 de agosto. Esse vai ser o primeiro período de apuração. Então, aqui, dentro desse período, a gente vai estar tá medindo seu indicador de despacho no prazo. Pode passar mais um. Do dia 21 de agosto, ao dia 31 de agosto, é o período que você tem para adequar a sua estratégia comercial. Cabe na margem? Cabe na margem? atenção para quem tiver frete grátis, a gente vai escalar. A gente sabe que reduzir o ticket médio e aumentar a abrangência Brasil escala ainda mais a sua venda. Então aqui eu trago uma atenção especial para quem está nesse cenário. Acompanhe os próximos dias, a gente vai soltar uma série de comunicação para vocês, a gente vai soltar uma série de webinars, a gente vai detalhar muito mais, mas basicamente essa é a mecânica. E aí, por fim, no último slide, a gente uh, traz aqui a vigência né, real. Então, 1 de setembro começa a valer essa campanha e vai até o dia 30. Na verdade, não é uma campanha, é uma política. E aí, do dia 21 de agosto, de agosto até o dia 20 de setembro, começa o looping. Né? A gente gira de novo e 1 de outubro a gente segue com a nova política e assim sucessivamente. Então, pessoal, essa é a nossa nova política. Realmente é para vocês venderem mais. Realmente é uma política simples, com um ganha-ganha. Se você fizer o seu papel, que é atender bem o cliente, o Magalu vai investir em você. Aliás, o Magalu vai investir muito mais. Como vocês viram, a gente vai investir cada vez mais, mas aqui tem trade-off. Para ter ganha-ganha, a gente também precisa entregar para o cliente com muita confiança.